Reparou que o Adriano tá fazendo isso comigo? Eu até gosto de brincar. Pode achar que eu sou burro. Não tô nem aí. Pode achar o Elson é burro, porque ele sempre faz uma mesma pergunta. Eu sempre pergunto, o Adriano tá ligado. Gente, rapidão, eu queria entender qual que é o problema que a gente quer resolver. Nossa, direto isso. Qual que é o problema? Aí o cara sempre explica a solução, é o Elcio. Não, o não, problema. Qual que é o problema? <risos> você não tá me fazendo a... Você tá me trazendo uma solução. Aí parece que eu sou burro, às vezes, né? E tô cagando. Mas geralmente, quando eu entro com essas perguntas, muda totalmente o rumo da conversa. Até o cara entender, ah, o problema é tal, então, vamos pra cá, vamos pra lá. O que você quer é solução, isso aqui, esquece a solução. Você faz de uma forma prática, não sei se você já... já é... Eu trabalhei muito tempo na área de qualidade a gente usava um... um método que chama A3. A3, porra! De... <risos> Fazer um A3, claro que eu conheço. <risos> não, você tá fazendo meio que na prática, uma das coisas que você faz. É, o A3, A3 é os três ou 4 porquês. Clica aí para quem, quem não conhece. 5 porquês. conhece. Ou 5 porquês. É, o A3 é, um, é um, uma metodologia para você resolver não conformidades. Né? Uma, uma então, ferramenta, tem, na verdade, do campo. Uma ferramenta. Meu do Lean, né? Exatamente. É uma, uma ferramenta que você utiliza pra, pra você solucionar Sim. ou... É, é, como é que fala? É, é, me fugiu a palavra agora. Quando você quer achar, por exemplo, a causa raiz né de alguma não conformidade, algum, algum problema que você teve. Então você faz lá o, o Ishikawa. Né? Ishikawa, es, famoso espinha de peixe. peixe. O que, que é legal? Por que, que chama A3? Porque literalmente o que você vai fazer deveria uma caber folha A3, numa né? folha A3. Então é. é como se fosse um canvas desenhado de uma família. folha 3 que ele vê desde a causa e faz todo o mapeamento do é. que você precisa fazer para Lembrando que essas ferramentas elas, elas vieram todas da indústria automotiva. É, do Lean. Do Lean, exatamente. E como, principalmente as empresas japonesas, eles não fazem que nem a gente. A gente é muito mais americanizado do que... É, o Lean é o americanalizado do, que do o método japonizado. Toyota. Exato. Porque o, o japonês que ele faz, ele não senta, ele não vai na sala de reunião resolver o problema, ele vai onde está o problema. É, então, por exemplo, no tem chão um problema linha de fábrica. Na produção no chão de fábrica. Então, por isso que tinha o um A3. Eles iam lá no chão de fábrica, catavam uma folha 3, colocavam numa A lousa, vamos, vamos fazer agora, aqui, onde está o problema. E ia lá, fazer o A3, colocava, preencheu o Ishikawa, fazia lá os cinco porquês. É, já colocava lá as possíveis soluções, já colocava, já fazia o plano de ação, colocava, fazia lá o 5W2H. É, é, é isso mesmo, 5W2H. É, 5W2H. é isso mesmo, 5W2H. E aí dali você já saiu com o plano de ação pronto, né? Então é um negócio muito E mais assim, indo dinâmico. ao lugar, né? Igual ele falou, é, eu não lembro qual que é o nome japonês que eles davam ali, mas é ir aonde está o problema. Uma das traduções desses termos. Eu tô de japonês. tentando lembrar desse nome. Então é um Eu nome também mesmo. não lembro, mas tem um nome é... lá, que é ir aonde está o problema. E é... é isso? O cara não tá preocupado em estar na esfera dele, ali na salinha dele, achando que ele sabe o que, que o pessoal tá falando do problema. É gerente, Sim. diretor da, da fábrica, né? Descendo ao chão de fábrica e entendendo. Né? Tem até uma história muito famosa, não sei se o André vai lembrar, que é lúdica. Não sei se é lúdica ou se existiu de verdade. E os caras, eles têm um problema. É uma fábrica que faz pasta de dente. E aí a pasta de dente tinha, chegava no mercado com um monte de caixa vazia. E aí os caras pensaram numa puta solução. Não, toda vez que a pasta de dente entrar na esteira, vai botar na o caixa, a gente sensor, vai né? um sensor que vai medir o peso. E se aquele hum. peso da, da caixinha... Emba! Isso, é o GEMBA, obrigado. GEMBA é onde o, onde Gamba, o, o problema está. Isso. É, GEMBA. A história da caixinha, E medir a caixinha de pasta de dente, e se não tinha o peso ideal, que é com a pasta de dente com a caixinha, ele descartava a caixa. Logicamente, vamos pensar logicamente, não tá errado, certo? Pô, a caixinha vazia tem um peso, a outra caixinha com a pasta tem outro. E aí eles implementaram, gastaram milhões de dólares aí para implementar essa solução. Que pesava toda a caixinha e via se tinha pasta de dente ou não. Cara, meses se passaram e, mano, não chegava mais uma pasta de dente com caixa vazia. Olha que beleza, né? A quando vejo é o contrário, né? A, é, a caixa vazia sem a pasta de dente, né? E aí o pessoal bateu o pau, caralho, tá funcionando esse processo novo que a gente colocou. E aí eles foram lá no chão de fábrica pra ver o que tava acontecendo. E aí descobriram que o mecanismo que tava fazendo a pesagem, o sensor da caixinha, tava desligado. Aí falaram, caralho, como assim? Tá super efetiva a produção e tá desligado? Aí o cara de chão de fábrica virou e falou, então, o que tava acontecendo? Toda vez que uma caixinha vinha aqui, né, sem a pasta de dente, tava mó trampo. a esteira parava, alertava tudo, aí a gente tinha que ir lá tirar a caixinha na mão. Cara, demorava mó tempão. Aí, o que, que a gente pensou? Ah a caixinha é leve, botaram um ventilador na esteira. E aí Oxe. toda vez que passava uma caixinha vazia, o ventilador batia, saía a caixinha e só passava Pronto. caixinha com pasta tá de dente. Assim. E aí eles falam muito Eu isso, né, do, do game e tal, né, de... E a gente Oceira não sabe se é lenda ou se é realmente aconteceu. Ah, o ponto é, a gente nunca, é nunca sabe, sabe se é lenda ou se aconteceu. Tem uma outra boa de pasta de dente também, não sei se vocês conhecem. É o também a gente não sabe se é lenda ou se... A se é largura... Lenda. Do orifício, ah. é. eles estavam numa reunião lá de vendas e falaram, não, precisamos aumentar as vendas, precisamos aumentar as vendas, porque sei lá o que, os números da empresa, e aí a pessoa que fazia a faxina, né, que trabalhava na empresa, ela pegou e falou, ah, eu posso falar uma coisa? E aí oh, pode falar, por que, que você não aumenta o orifício de onde sai a pasta? Vai sair mais. Aí fica, é, vai sair mais, A pessoa vai consumir mais, vai comprar mais. E aí todo mundo assim, nossa, tipo, vai te inventar da roda, né? E aí colocaram, e aí aumentou as vendas em não sei quantos por cento e tal, aumentando e aí, o orifício, porque daí a pessoa consumia mais. Mas outra e, outra aí que se eu é também não sei se é, ou se é, se é lenda ou se é verdade, é que os caras foram num faxineiro da NASA e perguntaram o que ele fazia, e ele falou, eu estou ajudando a levar o homem a Lua. É. Esse é legal, eu não sei. Não sei. Esse esse é legal. Também, de novo, ninguém eu não sei se é verdade ou se é só um, um é, negócio inspirador, é né? Verdade, é, eu acho que é verdade. É tem um verdade? presidente que fez essa pergunta, não foi? Ele isso. foi visitar lá. Não, ele eu foi acho que visitar é um e problema. falou assim: o cara é faxineiro. É. O que, que você faz aqui? Ah, eu, eu ajudo a levar o homem para a lua. Para dar aquela conotação, é. né? Eu não tô só limpando. Eu Sim. limpar aqui é. tem a importância de poder estar tá usando as facilidades aqui. Você né? vê que a indústria. Que é... Noção propósito. de propósito, né? De propósito, né? Não, Exato. o que eu faço é, faz parte de algo maior, né? Exato. Ele não tá eu preocupado que... de que eu, ele, ele faz uma coisa, vamos por menos nobre, que é limpar. Não, ele fala, cara, eu faço uma coisa super importante, porque no contexto aqui o propósito final é Cara, você falou...